O dia do soldado é comemorado anualmente no dia 25 de agosto aqui no Brasil. Essa data é celebrada a atividade exercida pelos soldados do exército brasileiro, que lutam por a proteção da nação. No Brasil o serviço militar é obrigatório desde 1908. Todo homem com 18 anos de idade deve se alistar no exército brasileiro, na marinha ou na aeronáutica, que pertencem ao Ministério da Defesa do Brasil. O dia dos soldados surgiu em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva. Duque de Caxias, patrono do exército brasileiro que nasceu dia 25 de agosto de 1803. Saudações guerreiros, aos soldados desta nação, que nos entregam toda a sua bravura e honra, parabéns. Vocês são um exemplo para todos nós e merecem muito esta homenagem. Aos militares, bombeiros e policiais que arriscam suas vidas para proteger a sociedade, mesmo ganhando pouco frente o perigo para garantir a nossa proteção. Muito obrigado heróis da pátria. Valorizem os heróis que temos, juntos somos mais fortes. não tem por é